Trata-se de um Volkswagen, um Jetta MK1 TX. Isto é a versão desportiva, era considerada a versão GLI para a Europa. Havia o TX, que é a versão mais desportiva, e havia o LX, a versão mais luxuosa. Fora da Europa, tratava-se de um GLI. Traz toda a motorização de um Golfo 1 GTI, interiores é igual a um Golfo 1 GTI, só que tem rabo. Trata-se trata de um sedã. A Volkswagen lançou o Jetta, pá, primeiro foi o Golf 1, da mesma geração, e lançaram o Jetta para acolmatar o espaço, o que, a necessidade de bagagem, etc., para um carro mais familiar. Tanto que até o nome tem, tem influência, o nome Jetta, eles, eles comparavam o, o nome com a aerodinâmica que o carro tem, apesar de ser um Tzolo, pá, na altura era tudo linhas retas e havia um reclame tudo em que punham mesmo um, um avião, tipo um Jetta, e punham o carro ao lado. E foi mais para combatar essa necessidade de, de viajar, da bagagem, porque tem uma bagagem mesmo muito grande. Este carro nem fui eu que o vi da primeira vez, este carro estava aqui perto e foi um amigo meu que me foi mostrar o carro, o carro estava na rua, em cima de um passeio maltratado, sujo, uma cena descomunal. Ele é que me falou, viu o carro e ele é que estava a pensar ficar com o carro. Pá, entretanto, eu tirei a carta, surgiu a oportunidade financeira de comprar um carro e fui, fui procurar este carro. Inicialmente, fui procurá-lo para o vender. A ideia era comprar, limpar, vender, porque tinha em mente um Corrado G60, já tinha um negócio em vista e tudo e era fixe, estava a um bom valor e a ideia era fazer dinheiro com este para ir buscar o outro. Comprei o carro, o meu pai trouxe-o para cima que era relativamente perto, sem seguro nem nada, trouxemos o carro para cima e eu no dia a seguir, toca de fazer seguro e vamos dar uma volta com o carro. O que aconteceu? Gripe eu motor no túnel do gripe. Teve de reboque para casa. Pá, foi uma capa de biela, ficou... faltou lubrificação, o carro não tinha a revisão feita, como é óbvio, só que eu com 18 anos quis ir dar uma volta com o carro ouviu uma grande descasca do meu pai. Fiquei com o carro porque eu não sabia o que é que tinha, não fazia ideia. Comprei o carro por instinto, na, na altura ainda não era moda os VW, agora é que está muito na moda. Epá, mas senti que o carro tinha valor e, e não o quis vender. E a passo-cata dava-me 100 euros, então preferi arranjá-lo. Não foi por uma, por uma opção especial este modelo. Apesar de agora se tratar, na altura, não, não teve nenhuma ocasião especial de ser um Jetta. Este carro foi uma escola para mim. Eu sempre gostei de automóveis. Sempre, desde o miúdo que me lembro, sempre gostei de carros. Um, e quando o motor avariou, pá, estava um bocado perdido. Não sabia o que é que havia de fazer com o carro. Se o levava para o um mecânico, o que, é que, que, é que, que é que eu ia fazer? Acontece que o meu pai, como, ele, em tempos teve um, um colaborador dele que foi mecânico, na, foi mecânico na Fiat, trabalhou também na Ferrari. E toca de ligar ao António: António, dá cá um pelinho a casa para ver o que é que se passa aqui com o charuto do meu filho. E quando ele chegou aí, disse logo: Este motor gripou, este motor gripou. Só tens uma coisa a fazer: ao vendes o carro, ou rees o motor. E foi a partir daí que tudo começou. Portanto, foi nesta garagem, neste espaço, que tirou-se o motor fora, desmontou-se. Tudo aqui pintou-se tudo aqui, eh, tudo o que não pode ser feito aqui, nível de fresagem, a terceira, da cabeça, bloco, foi tudo para fazer, não é? Não se pode, não pode ser eu fazer. Mas de resto fez tudo aqui, a montagem começou aqui e terminou aqui. E foi com este carro que eu aprendi tudo o que sei de mecânica, foi com o carro e com o mestre António, meu, meu caro amigo António, que é, é o meu professor. Ainda hoje me ensina a fazer muitas coisas, mas foi graças a ele que cá em casa não há mecânico sem... Os carros não vão para o mecânico, sou eu que faço tudo, portanto, pá, yeah, é uma grande escola ter um, um, um carro clássico porque não é qualquer pessoa que mexe hoje em dia em carros destes e hoje é tudo por computador. Pá, aqui tens tens de ouvir, é tudo manual, tens tens de conhecer as coisas. Eu tive de abrir o motor outra vez porque a primeira reparação não ficou como deve ser por materiais vendidos que não, não eram de boa qualidade. Eu fui à Vila Real no primeiro ano que eu tive. Fui de viagem com um amigo para cima e vim de viagem com outro amigo para baixo. E eu quando cheguei lá acima à Vila Real começou-me a apitar a luz do óleo. Portanto o motor tinha à volta de mil km já. Portanto, rodagem feita, na boa porque é que apitou o óleo, pai não tinha óleo no motor, o carro chegou lá acima sem óleo, sem óleo. Para baixo, depois fiz a viagem, cheguei aqui tive de pôr a abastecer outra vez com óleo. Andei assim durante 10 mil tipo, quilómetros, fazia 500 quilómetros rápidos com o carro, tipo, toca de para óleo. E então, pá, foi saber, tive de abrir o motor toda outra vez. A segunda vez já foi melhor, já é um gajo que sabe as coisas. Yeah, mas fez tudo como deve ser da segunda vez e foi não se olhou a custos, o carro teve parado há alguns meses e fez-se a coisa como deve ser e ficou em pé. Ele conta com a motorização original, mas completamente pá, foi tudo, levou tudo novo. E quando falo de tudo novo, aproveitou-se para meter questões de medida acima, trabalhar a cabeça. Hum, portanto, a nível motor, apesar de ser original, os periféricos sofreram algumas alterações. Pá, conta com um bocadinho mais cavalos, certamente, do que o que tem original, mas nada de mais. A nível de suspensão. Tem coilovers, AP, a travagem da frente é original, mas está toda revista. A era tambores já tem travagem a discos. Tem uma barra de antiproximação à frente feita por mim, que ele já traz as estabilizadoras de origem, uh, fiz uma anti-proximação. Tem um short shift também feito por mim e as jantes. Conta com outras jantes também, que não as de origem, que são de ferro. Conta com uma Audi A8, mas do Interfelgen, em 16, 7J. Este carro tinha matrícula uh, holandesa, NL, exatamente, do primeiro dono. O carro depois veio para a França e foi matriculado em França. E foi aí que foi vendido a uma família de portugueses. Essa família de portugueses é que trouxeram o carro em 98 para Portugal, para Coimbra, e legalizaram -no o carro. Uh, e depois venderam-no. Após a venda, nunca mais tiveram registro de, do carro. Acontece que a pôr fotos no fórum, aquilo o Google, cria as hiperligações e o filho do segundo dono viu o carro na internet apesar das matrículas estarem tapadas, ele percebeu-se que, que era igual ao carro dele lá conseguiu encontrar o Facebook e entrou em contato comigo uh, a perguntar-me a matrícula do carro uh, e identificou-se que era o filho do dono do segundo carro eu, uou, wow, ok, pá, achei aquilo fantástico o dono ficou muito contente por ver o carro todo direitinho ainda. Pediu-me inclusive um vídeo uh, a mostrar os interiores e a ouvir o, o barulho de escape do carro. Pediu-me esse favor, ele está em França e eu fiz-lhe esse favor, acho que era o mínimo que podia fazer. Contou-me um bocadinho da história enquanto teve o carro, uh, das viagens que fez Portugal-França com, com os pais nele. Pá, foi muito fixe, é interessante, é, os carros tratam-se disto. tudo no carro, principalmente a condição, a condição que ele tem, pá, é espetacular, dá um feeling brutal, uh, o barulho, o barulho que ele faz, adoro, adoro, adoro, adoro o barulho dele, e a frente, acho a frente é agressiva, uh, eu já tive a possibilidade de ver o carro pelo espelho, de ir no carro da frente e, oh, isto é fixe até, ver assim pelo espelho, a frente é ferreira. <risos> Pai, normalmente, quando o pessoal olha para o carro, é um cidadão, não dá grande coisa por isto. Familiares meus e tudo olham para o carro, pensam que isto não, não é nada de especial. E, e não é, não é nada de especial. Até andarem, porque tu pensas que isto é um charuto, mas isto anda bem e curva bem. Pai, o pessoal olha para o carro e eu normalmente, o pessoal que anda a primeira vez no carro, amigos, que tenho mais à vontade, é pá, agora dá uma voltinha, está tranquilo, anda lá dá uma volta no carro, eu gosto, não gosto de andar a abrir, mas faço a voltinha devagar e à primeira curva que eu piso um bocadinho mais do sal, agarra-se à porta porque tem medo, não, não tem noção de, de, da potencialidade que isto tem, que eu acho que é da piada isso, é, é brutal, é mesmo é da fixe, porque é um carro com rodas, isto curva bem e anda, anda bem, para a altura anda bem. vez fui dar uma volta com a namorada para Sintra e o carro à vinda para casa ali no IC19 estava-se a desligar constantemente, mas uma cena descomunal, parecia-me vir da caixa dos relés e então dei um toque no relé de combustível e, e era dali, estava a, estava a haver mau contacto, pá, mas chegou um ponto eu ainda consegui ir para casa, fiz o 19 todo, de vez em quando lá se e tal, nos buracos, cheguei a casa, o carro não ligou mais, não ligou mais. Tipo, dava, já achava, metou de arranque, nada. Resumindo, não era, o, não era o relé, foi mesmo a caixa de fusíveis que foi à vida. E ainda me lembro da tipo, minha namorada, ah, o carro velho, não sei o quê, aquelas histórias. Mas pronto, foi, foi caricato, foi caricato, depois acabei de por ser eu a resolver o problema. Pá, tudo tem valor, mas este carro, eu, não, eu acho que não, não sou capaz de vender o carro. Tem muito valor sentimental para mim, tem, pelas amizades que já criei com o carro, pelos sabores que dá a conduzir o carro, e poder levar os amigos lá dentro e tudo, e dar uma volta, é brutal. E isto é um escape, tipo, se, eu posso, eu, se eu fizer uma semana de trabalho super stressante, Uh, apesar de eu gostar de praticar uma data de modalidades, de atividade física, pá, às vezes é isto, saio com o carro, faço uma voltinha de 20 km, uma voltinha solo que eu tenho e pronto, chego a casa com a cabeça, com a cabeça aliviada, um antidepressivo. Pá, não, não consigo mesmo vender o carro, é, é difícil. Sou Rubén Pinto, tenho 26 anos e sou o proprietário de um Volkswagen Jetta MK1